Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é: não é falta de tempo, é porque é chato pra caramba. Ai, professor. Eu quero fazer exercício, eu quero emagrecer, eu quero ter uma vida mais saudável, mas é, eu não tenho tempo para isso, minha vida é muito corrida. Você sabe como é o dia de hoje, né? Muita coisa para fazer, muitas tarefas, faculdade, aí a falta de tempo. Da gente se não fosse isso, eu fazia exercício e eu tava magrinha. Você pode até estar certo, porém, será que é realmente falta de tempo? Muitas pessoas falam que é falta de prioridade, mas muitas vezes é realmente prioridade você emagrecer, mas você não consegue começar esse processo de emagrecimento. Muitas vezes a falta de tempo é apenas uma desculpa que nós estamos construindo para nós mesmos. Um exemplo que eu quero dar é, você já parou para pensar quantas horas você passa no celular por dia? Então, uma pesquisa de 2016 falou que o brasileiro é quem passa o maior tempo por dia no celular. Em média, 4 horas e 48 minutos. Você tem ideia o que é isso? É muita coisa. Então, se nós vamos ver o que colocaram aqui... O que falta para gente, muitas vezes, não é falta de tempo. Pode ser falta de organização, pode ser falta de prioridade e também pode ser falta de comprometimento. Mas, se nós realmente formos sinceros com nós mesmos, não é nenhum dos três. Ai, professor, então o que é? É porque treinar uma hora na esteira, caminhando lá, é chato pra caramba. Você se sente como um rato de laboratório, uma hora rodando, como se fosse um hamster lá. Eu sei, é chato, eu também não gosto. Ai, professor, mas então, o que eu faço se é chato? Como eu vou achar algum exercício mais legal para fazer? Segundo um estudo feito na Universidade do Sul da Flórida, e outra meta-análise feita aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, colocou que o exercício pode ser mais curto, mais eficiente e mais legal de fazer. Como assim, professor? Eu já falei para vocês que atualmente os estudos comprovam que 20 minutos de HIIT bem feitos são melhores e mais eficientes para emagrecer do que uma hora na esteira da academia. E outra coisa, você sabia que é muito mais divertido você fazer 20 minutos de HIIT, trabalho intervalado do que passar uma hora na esteira ou fazer aeróbios contínuos? Para mostrar isso, a Universidade do Rio de Janeiro, aqui, a Federal do Rio de Janeiro, fez uma meta-análise comprovando todos os estudos de afeição, comparando HIIT com aeróbio contínuo. E eles concluíram que fazer HIIT causa um maior grau de afeição. Que, o que quer dizer isso? Que as pessoas gostam mais de fazer HIIT do que fazer o aeróbio contínuo. Isso se dá pela dinâmica de fazer HIIT, que aumenta a intensidade, diminui, aumenta a intensidade, diminui, de repente acabou o treino e você nem percebeu que acabou. Ah, mas não é só por causa que é uma hora. A Universidade do Sul da Califórnia pegou 20 pessoas acima do peso e obesas e comparou eles fazendo o hit, o hit curto, o hit longo e também fazendo o aeróbio contínuo. E concluiu que o hit curto é muito mais divertido de fazer do que os outros HIIT, causa um maior grau de afeição. Detalhe, todos os treinos demoraram 24 minutos. E mesmo assim, o hit curto, que alternava mais vezes a velocidade, do treino, foi mais divertido de fazer. Isso significa que você não precisa passar uma hora na academia com treinos chatos. Se você não tem tempo, 20 minutos de um treino bem feito e divertido são capazes de te levar ao emagrecimento. Porém, não é qualquer treino. Qualquer treino gera qualquer resultado. Se você quer resultados expressivos, quer emagrecer, quer manter o peso perdido, procure um profissional de educação física que possa te orientar nesses treinos específicos, próprios, para emagrecer e que você se divirta. Aí professor, você tem como me orientar a fazer exercício da maneira que eu gosto? Tenho, sim. Foi daí que surgiu o Life for Heat Esteira, com o objetivo de, de, de tirar essa parte onde fazer exercício é chato, onde você passa uma hora lá, e não tem os resultados desejados, ou você não sabe se está fazendo certo, você me chama, eu prescrevo o treino da ideal, individualizado para você, para que você possa gerar os seus resultados desejados. A média dos meus alunos que estão fazendo esses treinos, eles perdem de 5 a 10 quilos quando cumprem o protocolo de, de 3 a 4 meses. Então, se você quer ter esses, esses resultados, me procura, me chama aqui no no direct, na mensagem, me manda o um WhatsApp, que eu posso te ajudar. Funciona mais ou menos assim, após você fazer a inscrição, você vai receber uma carta de boas-vindas. Nessa carta de boas-vindas vai ter a anamnese, vai ter o teste de incremental progressivo, onde eu vou descobrir o seu condicionamento físico e vai ter alguns bônus para você trabalhar a sua mente durante esse trabalho de emagrecimento. Depois da anamnese respondida, você vai fazer esse teste. Nesse teste, eu vou descobrir qual o seu real condicionamento físico e como prescrever treinos ideais para você, de acordo com cada velocidade que eu colocar, cada tempo que eu colocar na, na esteira lá, se eu for colocar 30 segundos eu coloco uma velocidade, se eu for colocar um minuto eu coloco uma velocidade, se eu for colocar dois minutos eu coloco outra velocidade e o descanso funciona da mesma maneira. São treinos de 20 minutos que você vai fazer ele lá três vezes por semana e vai ser... E é cientificamente com protocolos comprovados que vão te levar ao emagrecimento. Quer saber mais? Me chama aí. Valeu? Porque e se quiser compartilhar também com amigos que estão procurando treinos eficientes, que sejam legais de fazer e que levem ao emagrecimento, compartilhe isso com eles também. Fechado? Beijo! E até a próxima!